Beleza, rapaziada, o caverninha já fez a limpa. Já veio até nesses quartos bentos aqui, porque a gente matou os locks. Ó, já pegamos todos os itens. Então vamos simplesmente continuar a missão. Pera aí. É pra aquele lado lá. Beleza, agora a gente vai em direção a essa parte aqui que é a parte que simplesmente faltava o jogo. Rapaziada, eu tava no lado certo. Oh, meu Deus, o L, well, para de. Para de me enganar, hein? Beleza. É aqui, tem que ser aqui. Rapaz, as partes é igual. é confunde, beleza. Tem uma flechinha pra cá. Peraí, peraí, peraí, tem uma sacada benta aqui. Rapaziada, com certeza. Que vai ter uma espingarda do amor, metralhadora. Não tem nada, em jogo. Rapaziada, falta. Nossa, você viu o piscão que deu ali? Vamos ficar esperto em jogo. Pelo amor de Deus, hein? Não faça mais isso, programadores. Pelo amor de Deus, hein? No PlayStation 4 ainda? Se fosse no PC? Mas é no PS4. Sim. Tranquilo, estou bem, estou calmo. O bug foi relativamente. Sinistro! Rapaziada, esse bug foi sinistro, tio. O negócio sumiu tudo. Ah, oh, meu Deus! Beleza. Com isso em mente. Vamos seguir para frente Vamos parar de gracinha, jogo Só rolou umas explosões aqui Rapaziada, sintomas de estar tomando banho oh, altamente morto Ó oh. Acho que eles saíram pelo caminho mais fácil Não é fácil Para muitos era melhor que um instalador ou caçador fizesse isso por eles Acredite Não é fácil Rapaziada, nada engraçado Beleza Ó, a gente vai ter que descer aqui Mas Vou dar um vape aqui, vape Beleza, rapaziada, o Caverninha simplesmente tá deixando Cinco proteínas pra trás Vamos ficar esperto Quando tem buraco assim Ou algo do gênero Normalmente não dá mais pra voltar Ô, Joe, não cai não, hein Tá rolando uns itens aqui super turbo Ó, ó, ó Vamos ficar esperto, hein? Quando tem locais com esse tipo de buraco, não tem retorno. Pô, de ponta. De ponta. Vamos com calma aqui, que é um local área nova, hein? Ou será que a gente mais um jogo! A gente voltou! Beleza, rapaziada, a gente parou aqui. Ó, oh, tá rolando uma flecha benta ali. É simplesmente ali que a gente tem que ir. Tá ali, o local Acho que era simplesmente seguir essas flechinhas Da parede, hein, ó Vamos ver Como que a gente chega ali? Tranquilo, ó, o cabineiro Simplesmente não veio aqui Beleza Sobe mais um andar O elevador tá Tá bento ali Vamos tentar abrir logo Vamos lá, Joe. Ah, Joe! Isso. Ah, Rapaziada, é sinistrão, hein? Vamos ver onde isso vai dar. Tá rolando uns barulho. Ah, e aí, Joe? Não das dúvidas. Ah, isso parece um caminho. Parece um caminho? Por onde tá? Como a gente sai daqui agora, Joe? Não tô lembrado, não. Você tem que subir as paradinhas aqui? Ueli, cadê você? É, como que sai daqui? Não sei. Beleza. Só passar vai pelo telefone. Eu meio que apertado, criou. mas. Pode ver. Ok. Beleza, agora a gente pula no outro elevador? Tem como? Ô, oh, meu, esse negócio vai cair, Joe. Ô, meu, a L pular. Ó oh. vamos lá, ele Rapaziada, tá mexendo a paradinha aqui E aí? O jogo, o que a gente faz agora? A gente passou Agora, ah, agora é só desse aqui O jogo, tem como mais uh, subir aí não? Não A por ô oh, meu Deus, você olha ali Sobe a elizinha alguma coisa para eu subir Tá, vamos lá Vamos. É certo. Pois é, ele vai encontrar uma escada pra nós Ô, oh, louco! Pois é, eu sabia Joel! Joel! Calma, ele Eu tô bem Você tá bem? Não, você me assustou pra caramba Rapaziada, tá no escuro liga-luz. <risos> Vamos ligar a luzinha. Aí, aí, tá? Fiquei em cima! Pera aí. Pera aí, Eu, Eu ó, dou um local... jeito de ir aí! Local altamente sinistrão, tio. Vou tentar. Rapaziada. Ah. Rapaziada, peraí, peraí, aí, pra desligar a lanterna. Rapaziada, não falar que tem bicho aqui dentro. Rapaziada, <risos> não, é, pelo amor de Deus, hein? Tava de boa, alguém, tava de boa. Beleza, a gente tem que enxergar até o momento para pesquisar a área. Rapaziada, a dica foi apagar a lanterna. Beleza, já rola uma tesourex. Água benta, tá cheia. Vamos ver se tem como fazer mais aqui. O Joe, ele nem agacha, não tem como fazer nada, tipo, tá na água. Tem, tem como tacar tijolo e tem como atirar, pelo menos. Beleza, aqui era somente um local pra pegar os itenzinhos. Pode ser. Pera aí, Jogo, e aí? E agora? Como eu falo que vai, ter... vai ter que mergulhar, será? Não, nada a ver, irmão. Tem que pular aqui, Jogo, tem que pular. Pula pra outra parte. Vamos apagar a luz? Acho que ainda não fui ali. Rapaziada. Vamos ficar esperto, hein? Tô ah, calma, hein Vamos parar com isso, tô de boa Pô, eu tenho Tem como nadar agora? Rapaziada, o mergulhamento não, é... não é muito engraçado Peraí, peraí, o Joe tá aqui Vou ter que descer as paradinhas Calma que Passar por andar de baixo, o jogo. Rapaziada Oh, louco! Tem uns lock aqui oh. Sobe, Joe, sobe Você viu os corpos sinistros do local? A não está gostando dessa parte, hein? É Pouca... Pouca mobilidade Peraí, peraí. ali dentro... Vamos andar pelo, pelo cantinho aqui. Talvez essa é... porta. Pode ser que aqui dentro contenha. Olha aí, tio. Sala penta. Nossa, jogo. O resto tá cheio, hein? Beleza, vou. Rapaziada, não tem como criar item agora porque o Joe não quer agachar. Então, é o que tem. Beleza, sobrou a outra porta Rapaziada, vamos em direção a ela Como machos profissionais E sem medo Vamos tranquilamente Peraí, aí, tá rolando uma escritura aqui? Beleza, tá pedindo pra você segurar a respiração Porque você vai pra baixo É isso aí mesmo? É isso aí Portão, portão, portão. Fazia, como que a gente passa por aqui? Tá fácil, a gente tem que voltar aí reto naquela direção pra passar o portão. Acertou! Ah, miserável! Ó. Vamos ver. É ali mesmo o jogo. O jogo é pilantra, <risos> Oh meu Deus do <risos> céu. Rapaziada, os comandos ficam meio invertidos aqui. O caberninha altamente se perde. A gente vai pra direita Sobe, Joe Deu, deu certo Beleza, tá rolando os itens Já Vamos passar pelo, pelo, pelo cantinho Ó jogo Rapaziada, tá rolando uns barulhos Simplesmente sinistrão aqui Vamos continuar. Droga, esporos. Rapaziada, esporos. Ah. O Joe já tá de máscara. O, o, o Cabernet levantou da cadeira aqui. Quando, quando levantou, tio, o Brioco tá. Ah, merda. Que esse jogo. Rapaziada, você viu o tanto de rato que tem ali? É cagão. Bom, vamos usufruir dessa visão profissional Spider dele Rapaziada, tá dando muito item, tio Oh, meu Deus do céu Tá dando muita munição Vamos ficar com o Brioco ligado E não tem como... Oh, agora já tem como fazer os itenzinhos? Ó, ó, tá oh, oh, bomba de farinha A gente nunca usou essa bomba de farinha benta, hein? Beleza Rapaziada, com as armetas já na mão que tá rolando uns barulhos super sinistrão aqui. Ó. Oh. Olha. Só pra ficar de boa. Vou mandar com na mão. <risos> Aí o caverninha fica ficar macho. Aí tá macho. Mas tem que subir aqui. Não tem outra saída. Tá rolando uns passos a mais, hein? É o quê? <risos> Vamos parar de gracinha, hein? Eu tava pensando que era elite. Tio, ô, meu Deus céu. Esse Joe tá, tá, tá, tá de zoeira. Calma, Joe. Calma, calma. Beleza, pode ser que esse seja o local. Ó, mas tá turbinado de itens por aqui. É a verdade. Beleza, pegamos altos itens mesmo. Ele tá dando até cabo de vassoura aí. E aí, todo mundo? Rapaziada, é, sintomas, hein? Sintomas de ter caído da pia enquanto fazia barba. Bateu a cabeça ali. E faleceu no local. Ô, louco, João. Rapaziada, eu não sei se eu tô indo pro lado certo. O problema é... É, que se eu tô indo pro lado certo, eu não me investiguei a parada direito, hein Mas é, buzinas de caminhões Essas buzininhas aí são, são, são altamente sinistronas Beleza Ó, mais descida e Outra sala benta Pode é, tá rolando uns é muito doido Aqui é o Kratos, tio Olha aí o Kratos disfarçado no poster aqui O jogo Beleza Rapaziada, é, vamos continuar aqui. Oh, Ô meu, cartão. Cartão de acesso do hotel. Ué, vamos, vamos dar uma. Olha aí, tio! O jack Heliversal Security Card. Cartão de. Oh, Ô jogo. O oh, jogo, você escutou isso? Ô oh, Joe! O oh, Joe! Tá escutando essas paradinhas, tio? <risos> Rapaziada Vamos ficar esperto, ainda onde que surgiu esses locks? Ó, ó, ó Ó Peraí tio Pera aí. Rapaziada, e agora? Oh, Ô João, quantos lotei tem? Rapaz, matamos a família inteira, hein? Da onde sur... tem, tem, tem um negocinho aqui? É garrafa. Tava dando muito item, mas eu não sei de onde que os lock apareceu, tio. Oh, meu, sério que tá fazendo baladinha aqui no banheiro? <risos> é, ainda é uma coisa é uma coisa incógnita. Mas o caverninha não desceu aqui. Rapaziada, eles devem estar tudo aqui embaixo e subiram. É bom, é bom. Rapaziada, se eles estavam todos aqui embaixo e subiram todos, é uma coisa ótima, tio. Porque o caverninha passou uma briocagem aqui embaixo. Ali em cima ele tava tranquilo, veio um por um Bico damos todos de uma vez Pela ordem, nome E ordem de chamada Foi legal, foi legal Beleza, o problema é Onde tem que ir agora Beleza, é lá perto de onde a gente pegou o cartão mesmo Tava rolando aquela porta Aquela paradinha que caiu Ó Sobe aqui de novo Vamos só ter certeza que a gente Vem pra cá Beleza, a gente já veio aqui Beleza, o local era, era Mais ou menos aqui A gente virava Pra cá Aí tinha esse buraco aqui no chão, será que tem como cair? Beleza Vamos subir primeiro ca... O caverninho tá meio perdido, tio O jogo... Vamos... Olhar e ter certeza que a gente já veio. Rapaziada, esse jogo é altamente gigante, as áreas. Rapaziada, vamos continuar. Beleza, é por aqui, tem que ser por aqui, ó. Antes de passar por aquela parte sinistrona. Rapaziada, o que sobrou é ali mesmo. Ó, tem essa parte aqui que a gente veio. tem a parte que a gente subiu É ali mesmo, rapaziada É a parte mais sinistrona ali, ó ó Beleza Tranquilo, sala das máquinas Portinha que o cabine não abriu Vai ter que gastar uma faquinha? Vamos Não tem como abrir com faquinha não, jogo Beleza, ele não abre tem que pular lá embaixo mesmo, hein, jogo. Ó, ó, ó, ó, cartão. Já, tam, já, já tem o um cartão. Merda. E aí? Ah! Tá sem energia? Oh, merda. Rapaziada, vamos ter que restaurar a energia do local. Mas.. Rapaziada, águas, lanternelson. restaurar energia no painel aqui não. Claro que não. Dizer, o carmeninho vai ficar um, um tempo para descobrir o que tem que fazer nesse local lock hein. Pelo amor de tal. BAP! Beleza, nessa parte aqui, ó, ó, é aqui mesmo, ó. Ó, ó, tem uns, uns geradores Como era, era, tri era triângulo. Rapaziada, aí você vai ligar essa. Oh meu Deus! É o jogo! Vai ligar essa mobilete, tio! Rapaziada, <risos> é. É será que ele sabe? Ô é louco! É clicker? Oh! eu não tô vendo nada! Rapaziada, vaza? Ô jogo! Nossa Senhora! Rapaziada, é, é clicker? Oh! Ô, louco, Sai tio! Rapaziada, vai morder! Oh, oh, oh! eu tô calmo! tudo nada, sobe, precisamos vamos precisar rapaz, tá rolando um... alto beleza, um já foi oh, estou do bem rapaz, o grandão, se ele pegar é game over tipo. pera aí, Mano pera Monoflova! Vamos monoflovar esses locks. Tranquilo. Enquanto isso, a gente toma um coskart aqui. Vamos, enrolar enrola o bracinho. Oh, não dá tempo! Ah, fazer... oh, Meu Deus, ele é bravo. Ele é bravo. Ô, Jogo. Você que abrir a porta? Fala que abrir a porta. Eu tô saindo fora. O jogo, sai fora! Ah, nem foi tão ruim. Como é que, Tem que era? achar a L. Não foi tão ruim? Rapaziada. Cagão. O vai ter que trocar fralda ali? O que, que acontece? Deixa o seu like compartilha esse negócio velho aqui. O que, que acontece? Te vejo na próxima. Estou mal. VAP. É mais cagão ainda.